Você sempre quis saber quais são os principais distribuidores de Steel Frame do Brasil, mas ninguém nunca te conta. Não tem uma lista pronta, a não ser que seja aluno meu do FOP. Ha! É o seguinte, eu vou te mostrar agora o principal distribuidor que atende a todo o Brasil e que eu, da do Gesso, pego sempre. Ó! Oh parceria firme e forte. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô nesse mercado de construção a seco já há mais de 15 anos, com obras em todo o Brasil, com tudo que você possa imaginar de solução construtiva. Pois é, a Jeep Center é o galpão que eu tô agora. Ela tem lojas em todo o Brasil espalhada. E meus materiais eu pego diretamente deles. E tô nesse especial do Construindo com a Dama, mostrando a varandinha, o um puxadinho de steel frame que eu tô fazendo na casa da minha tia, da tia Dulce. <risos> e vim agora buscar os materiais que a gente vai estar tá utilizando pra fazer o puxadinho. Os galpões da Jeep Center são assim, vocês veem. Tem lã de vidro, placa cimentícia, tem aquele painel de piso, sabe? Painel mezanino, gesso em pó, querendo ou não, a gente usa em pó ainda. Tela de cobertura, que a gente usa para fazer acabamento de base coat. OSB, placa de gesso, perfil de aço. Menino, tudo que você precisa, tem aqui. E vou ser bem sincero, o que eles não têm pronta entrega, eles vão ter sobre encomenda e normalmente é muito rápido. Por quê? Cara, são mais de 30 lojas no Brasil inteiro, contando franquias e lojas próprias. E olha que lindo! Até o estoque deles é de steel frame! Olha só que coisa linda, gente Adorei E eu vim roubar isso aqui, ó Parafuso, vim roubar parafuso E tem manta asfáltica também Vou levar a manta asfáltica Já era E chumbador também se tiver eu vou catar, viu? Que a gente montou a lista <risos> Então você aqui quis saber sempre Quais são os principais fabricantes Os fornecedores aqui E lona terreira, a gente no caso não vai usar Banda acústica No nosso caso a gente usa manta asfáltica Ó, e o desenho dos parafusos bonitinhos que é loja, né, gente? <risos> ó, então é o seguinte. Tô fazendo agora aqui o cartacata pra vocês. Mostrar pra você agora o parafuso de steel frame, ó. O parafuso de steel frame que a gente usa, tá vendo? Ele é cabeça lentilha. Esse aqui é o mais comum do mercado, tá? Tem panela, tem sextavado O mais comum que você acha é uma lentilha. Ponta broca, tá vendo? O diâmetro dele é 4,8. O diâmetro é... A bitola, a bitola dele E o comprimento é 19, então é 4,8 por 19 É o parafuso que você tem que usar E o mais bacana é quando a cabeça, ó Tá vendo que nessas ranhuras por trás? Aqui Essa ranhura por trás Ele ajuda a segurar o rangido do parafuso Então, estrutura de steel frame que range Normalmente é pouco parafuso, né? E parafuso que não tem esse, esse desenhozinho aqui ó, atrás da cabeça Muito bacana Esse parafuso que a gente vai estar tá utilizando Tô ganhando nada, viu? Só a Jeep Center que me dá É da Âncora, tô usando o parafuso da Âncora Âncora é boa, é boa marca tem no mercado Âncora, Valsiva, Caesar, Bufor é, Todas essas são boas marcas que você pode usar sem problema, tá? Tem parafuso também aqui, ó não É o sextavado, mas esse aqui eu não vou levar não o sextavado também é muito bom, cabecinha cabecinho, ó. Tam. Esse aqui é da Ourofix. Ourofix eu não conheço também não. Mas parece bom, assim, a qualidade aqui, assim, olhando de cara. E a gente vai levar também o chumbador. Tanana! Chumbador, tipo para-bolt, vocês estão vendo? Vem com a cabecinha fixa, poela, jaqueta e o cone. E aqui a barra do chumbador. Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai estar tá utilizando o chumbador. Esse chumbador também é da Valsiva. Esse aqui é um bitolão, gente. Misericórdia. Tem um menorzinho aqui. Nesse caso, a gente pode usar esse menorzinho, viu? Como a gente vai usar bem distribuído, pode ser esse menorzinho. Mas aqui, esse aqui é o 5,16. 5,16 é tranquilo de usar. Esse aqui acho que é 3 oitavos. Misericórdia. Um bitolão disso, viu? E aí a gente vem na Jeep Center, pega a bolsinha. Tchau! Aqui eu vou pegando mesmo, entendeu? Porque parceria, parceiro, eu só pego e divulgo, né? Então eu pego e divulgo. E é isso, a gente vai mostrando. E até vou deixar uma coisa, se vocês quiserem saber mais sobre o Jeep Center, aqui no descritivo do vídeo eu vou deixar o site deles, que aí você procura as lojas, você vê tudo que tem, liga, faz cotação. Gente, eles vendem no varejo, no atacado, volume, carga fechada. Então, hum, até você que é lojista, você que é lojista, cara, eles têm preço pra lojista que é atacado, você faz uma carga fechada, o preço sai maravilhoso. E você que tá assistindo o especial, não deixe de assistir o especial. Você que não assistiu o especial, o que, que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo no sininho. Tch, tch, tch, tem um sininho, ele vai alertar, ele vai avisar você sobre quando sair vídeo novo no ar. Ou então, você que não tá inscrito também, o que, que você vai fazer? Você vai se inscrever, mas ativa o sininho também. E não deixa de deixar aquela curtida em todos os nossos vídeos. Beijos, tchau, tchau. A gente se vê por aí.